<risos> Toma uma água, hein? Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar uma função relativamente simples, mas que pode ajudar no seu dia a dia, que é a função absoluto ou a função ABS. Então pra você que está achando que é freio, meu amigo, fica aí depois da vinheta pra que a gente mostre pra que, que serve, beleza? <risos> Então, vamos lá. Meu cara Arthurzinho, que saiu do colegial faz pouco tempo, certo? 2018, como você estava colocando aqui. Você lembra quando o professor falava, o professor de matemática falava para você que você precisava colocar o um número em módulo? O que é o um número em módulo? É dentro daquele negocinho assim. E o que é dentro desse negocinho? Você lembra do módulo e não lembra o que serve? Lembro, mas... O número em módulo, né? Se você pegar aí a... Não dá pra saber se é positivo ou negativo. E o mais legal, parabéns, a gente não combinou essa, hein? Por quê? Se você pegar a explicação na internet, o módulo, né? O número e módulo, ele representa a distância que numa reta de números você está, a distância que um determinado número está em relação ao ponto zero. É que explicação besta, mas é isso que funciona. A pergunta é, como é que eu uso isso dentro do Excel e quando que eu vou utilizar? O quando eu vou utilizar, meu amigo, aí é só a sua necessidade, o seu dia a dia, vai te falar, né? No nosso caso aqui, eu pensei num exemplo fictício, só pra gente ensinar como é que faz. Vamos colocar aqui, por exemplo, Arthurzinho, que você tem aqui, sei lá, um determinado lançamento que você gastou ou comprou, sei lá o quê, e você tem um determinado valor. Então, vamos supor que você comprou o produto A, o produto B, o produto C, o produto D, o produto F, e nesse produto aqui, ó, como ele é um débito, vamos supor que eu vou lançar ele menos 1.200 reais, beleza? Isso não é o valor unitário, é o valor total que eu gastei. Esse aqui, em homenagem ao Zerati, menos 36,894. Por que homenagem ao Zerati? Porque eu não sei. Esse aqui, menos 750. Esse aqui, 26,851. Olha como o nosso exemplo tá maravilhoso. Beleza, Kevin? Então isso, pessoal, foi o quanto você efetivamente teve em lançamento, isso aqui dado em reais, né? Até para confundir, né, ou para deixar o um negócio mais bonitinho, eu vou até mudar a formatação e vou colocar em moeda mesmo. Então isso aqui, ó, foi o que você comprou em reais desses determinados produtos. E aí um outro lançamento chega aqui, você vai apontar qual é a quantidade. Então esse de 1.200, vamos supor, você comprou, desses 1.200, você comprou 20. 20 itens, esse daqui você comprou 500, esse daqui você comprou 6, esse você comprou 89, 45 e 13, beleza? Então veja que eu criei a minha base de dados aqui de maneira aleatória, simplesmente para a gente trabalhar com o exemplo. Aí a pergunta que eu vos faço é o que, meu caro Kevinho? Se eu paguei reais de um produto e a quantidade é 20, qual que é o valor unitário de cada produto? E aí, meu filho, você concorda comigo que basta eu dividir esse por esse? Ou seja, cada produto meu ali valeu, né? vale, né? o valor unitário dele é R$60,00. Se eu abaixar isso aqui, nós vamos ter de cada um deles. Então bacana, pessoal, você calculou o valor unitário. A pergunta que vem é o seguinte, é a botão é valor unitário negativo? Pega mal, né? Eu quero que todo mundo ali entre como valor positivo. Como é que eu faço isso? Cara, existem diversas formas de se fazer isso. Você pode, por exemplo, né? Vim aqui trabalhar com C, né? Se isso daqui é negativo, então você vai multiplicar por menos um. Se for positivo, você vai deixar o que que é? Então, assim, é uma das maneiras de se realizar. Ou, ou você pode, que é basicamente o um exemplo do vídeo de hoje, transformar esse valor para módulo. Então, como é que você vai fazer isso? Vou fazer do lado só para ver se funciona. Se você entrar dentro do Excel, você vai ver aqui que tem uma função que se chama módulo, é isso mesmo? Não tem, presta atenção, não tem nenhuma função relacionada ao termo módulo, que foi o que nós conversamos no início aqui, que vá calcular o módulo. O mod que você está vendo aí não tem nada a ver, o mod retorna o resto da divisão após um número ter sido dividido por um divisor. Que maravilha de explicação. Mas não é isso que nós vamos fazer. O módulo, que é o que a gente aprende na prática, é na verdade o valor absoluto, então para o Excel, esquece o termo módulo e lembra do valor absoluto, então se você colocar aqui ABS, não é freio é valor absoluto, olha lá retorna o valor absoluto de um número um número sem sinal, se é um número sem sinal, naturalmente ele vai ser positivo, talvez, beleza? Vai ser um número cru, então se eu pegar eu vou tirar o absoluto de quem, vinho? Do valor, não é ele que tem a possibilidade de ser negativo? Então, ó, basta você colocar o B2 ou a célula que você que estiver aplicando, ele vai retornar o valor de 1.200. Naturalmente, se você abaixar isso para baixo, abaixar isso para baixo ficou maravilhosamente ruim. Se você arrastar isso para baixo, você vai ver que todos os números vão ser números absolutos, vão ser números em módulo ou vão ser números simplesmente sem. Qualquer tipo de sinal positivo ou negativo. No caso, está todo mundo positivo, né? Mas vamos lá na prática. Beleza? Então, o que, que você vai fazer? Agora sim, você vai pegar o absoluto do número que lançado em valor e vai dividir pela quantidade. Quando eu faço isso, olha lá que legal, né? Automaticamente, aí sim, ele vai calcular o valor unitário, independente se o meu valor é positivo ou negativo. Então, o exemplo que eu pensei para aplicação da função ABS ou absoluto é essa. Este foi o vídeo de hoje, né? Extremamente rápido e simples para você que reclama que os nossos vídeos são longos. Algum recado, Kevin? Se você gostou, deixa o seu, tá vendo? Tem eu que falar isso. Se você gostou, deixa os seus likes, se você não gostou, deixa o seu dislike. E até a próxima semana. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos. Obrigado. Quinto vídeo sétimo que né? nós grava hoje.